Em continuidade, as diligências realizadas pelas equipes policiais no intuito de capturar e localizar os criminosos que efetuaram o roubo aqui no município de Nova Bandeirantes, as equipes policiais do BOPE e Força Tática diligenciaram no intuito de checar uma denúncia de provável localização de um dos suspeitos. Nesse momento, a equipe do BOPE incursionou na direção dessa fazenda onde um indivíduo teria solicitado o apoio de um caseiro dessa fazenda, no intuito de levá-lo até a, as margens do rio Juruena. No trajeto, foi solicitado apoio do seu pai, que interceptou esse veículo e, retornando, foi abordado pela equipe policial do BOPE. Nesse momento, foi feita a prisão de um dos indivíduos, de um, de um dos criminosos, que estava portando armas de fogo, é, vasto material de... De... Utilizado durante a sua permanência e fuga Munições, além de, dessa, de um montante em dinheiro que foi recuperado Concomitantemente, a diligência realizada pela equipe da Força Tática de Sinop Comandada pelo Major Varela Abordou cinco indivíduos que estavam tentando efetuar o roubo A uma caminhonete, numa, numa via de acesso ao Rio Juruena Nesse momento houve um confronto em que um dos indivíduos foi alvejado e os outros quatro se embrenharam na mata. Continuamos em diligência as equipes do BOPE e as equipes do Comando Regional 9 que estão fazendo o cerco e as incursões na mata para tentar localizar esses outros quatro indivíduos. Ainda nesta tarde houve um indivíduo que tentou furar uma barreira, ultrapassar uma barreira policial já no município de Nova Bandeirantes, de Nova Monte Verde. E a equipe policial de Nova Monte Verde efetou disparos contra esse indivíduo que acabou vindo a óbito e constatando que esse era também mais um dos fugitivos e criminosos que efetuaram o roubo aqui no município de Nova Bandeirantes. As missões continuam aqui e as diligências não param. Estamos aqui há mais de 20 dias. A Força Pública de Mato Grosso, incluindo o nome como regional, Batalhão de Operações Especiais, o senhor Paer, a Agência Regional de Inteligência do Nome do Comando Regional, do BOPE e todos os policiais do 8º Batalhão imbuídos nessa missão, que já é um sucesso. Hoje, após 20 dias de operações, é, o material apreendido, armamento apreendido e o dinheiro apreendido já pode mostrar que aqui as Forças Táticas e a Força de Segurança Pública, o Batalhão de Operações Policiais não brinca o serviço e vão continuar atrás dos outros miliantes. A operação continua. Não temos dia para parar essa operação e já é um sucesso. Parabéns a todos os policiais que estão participando dessa operação. Já somamos mais de 100 policiais nessa operação.